Olá, mano. Neste vídeo, o professor da USP, Reinaldo Daniel, vai estar explicando para gente o que é neurobiofísica. Então, vocês vieram me perguntar aqui o que é neurobiofísica. Como é que eu enxergo o que é neurobiofísica? A neurociência, em geral, né, ela é uma ciência, uma área do conhecimento humano, que progrediu muito de umas décadas para cá. Principalmente quando ela deixou de ser uma, uma ciência muito ligada só à biologia e medicina e passou a ser uma ciência mais multidisciplinar, né? Envolvendo engenharia, envolvendo física, envolvendo matemática, envolvendo agora uma parte computacional muito grande também, né? Então, a neurobiofísica o que que seria? É, seria a gente tentar aplicar métodos de modelagem e de simulação de sistemas da física, que já eram conhecidos da física, para tentar entender como funcionam os circuitos neurais. Tá? Seria essa a ideia da, da neurobiofísica. O que, que a gente gostaria né, da neurociência assim, no futuro, que a gente conseguisse descobrir o que, que, o que, que é, é, qual que é o nosso grau, né, o que, que a gente está procurando? A gente está procurando entender o seguinte, a gente quer entender como que o cérebro funciona, o que é consciência, como que nós, a partir de sinais elétricos, geramos o nosso comportamento, reagimos, temos emoções e tudo mais. Agora, o que a gente percebe cada vez mais é que a gente está muito longe disso, né? Quer dizer, nós estamos estudando numa área de fronteira, né? Entre o que a gente conhece e o que a gente não conhece. E a neurociência, em particular, nós estamos num ponto... Em que mesmo os circuitos mais simples que, que existem, né? A gente ainda não consegue explicar de uma maneira, como é que eu poderia dizer, de uma maneira formal, como que eles funcionam. Então, por exemplo, o nosso grupo trabalha com, com um circuito que faz a mastigação do alimento dentro do estômago dos crustáceos. É um circuito muito simples, que tem de 20 a 30 neurônios, sempre são os mesmos meus neurônios, eles são identificados, os neurônios já foram identificados, desde a década de 70. E a gente sabe todas as conexões que existem. E o que acontece é o seguinte, ele produz um ritmo periódico e simples de mastigação que parece como se fosse um oscilador harmônico biológico, e a gente não consegue explicar como esse ritmo aparece a partir das propriedades dos neurônios isolados. Porque os neurônios isolados, quando a gente analisa eles, eles se comportam de maneira aleatória, de maneira que a gente pode falar até que seria um caos. Tá certo? você tem sensibilidade às condições iniciais, um monte de coisas que não seriam necessárias para você produzir um ritmo periódico. Então o ritmo periódico é uma propriedade emergente de um sisteminha simples de 15 neurônios que a gente não conseguiu explicar ainda. tá certo Então agora você imagina passar isso para um sistema como o sistema nervoso humano que tem perto de 100 bilhões de neurônios, em que a consciência... O pensamento, o sentimento são propriedades emergentes desse, desse sistema. Tá? Então, esse é o grande desafio que eu vejo na neurociência. E o que a neurobiologia física faz é isso: tentar usar as técnicas da física, da matemática e da computação para tentar simular esses sistemas, modelar e tentar entender, usando a teoria de sistemas complexos e tudo mais, como é que a gente sai dessas propriedades intrínsecas dos indivíduos, dos neurônios e com as conexões e consegue chegar. Na propriedade emergente, e ver se a gente consegue extrapolar isso para sistemas mais complexos como sistemas nervosos de animais e assim por diante. E, por outro lado, né, quer dizer, que a gente está no Instituto de Física, é... é difícil fazer isso. Por quê? Porque a gente tem que fazer, do mesmo jeito que como a neurociência é uma coisa multidisciplinar, a gente também tem que ser multidisciplinar. Né? Então eu preciso manter os animais saudáveis, física e psicologicamente, então a gente tem que entender da biologia do bicho é onde ele gosta de ficar, a gente tem que manter ele é, de uma maneira adequada para que ele fique saudável, tem que pensar em toda a ética de lidar com esses animais para que eles não sofram durante os experimentos, tem que pensar em que experimentos que a gente vai fazer, é, a gente tem que entender de química um pouquinho, porque a gente precisa fazer as preparações e as drogas que a gente vai usar para interagir com esse sistema, a gente precisa entender de eletrônica, porque a gente quer fazer uma interface entre esses neurônios e um computador em tempo real, a gente precisa entender de computação, porque a gente tem que fazer o programa no computador que vai interagir, e analisar esses dados, e, por fim, a gente tem que entender um pouquinho de teoria, de, tanto de física quanto de biologia, porque a gente precisa tentar modelar isso e colocar de uma maneira em que a gente consiga extrair alguma informação útil desses experimentos que a gente faz. Agora eu vou deixar a Andressa apresentar o professor Reinaldo, porque atualmente ele é o orientador dela. A Andressa, para quem não conhece, participa de um quadro aqui do canal, o Cerebrando. E o link desse quadro vai estar aparecendo aqui em cima. Olá, humano! Então, o professor Reinaldo fez graduação em Física na USP. Além disso, ele fez doutorado direto em Física também na USP. E para quem não sabe, o doutorado é direto é quando você não precisa passar pelo mestrado. Ele também fez dois pós-doutorados. Um nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, em San Diego, e outro na USP. Nos dois pós-docs, ele trabalhou com Caos e Física e Estatística em Sistemas Biológicos. E por fim, ele obteve a livre docência no Instituto de Física da USP. Atualmente, sua pesquisa é voltada à neurociência, mais especificamente a peixes elétricos e ciris. E ele faz parte do grupo de Neurobiofísica da USP, no Instituto de Física de São Carlos. E se você quiser saber mais, o currículo dele vai estar aqui embaixo na descrição. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a neurociência esteja com, com você! você.